Como foi ficar em isolamento durante a pandemia? Eu não gostei, porque não podia brincar com meus amigos, não podia ver meus primos, eu também não podia. É, não podia. Eu não podia ir na quadra, não, não podia ir na piscina porque eu moro em prédio. Quando meus pais trava, trabalhavam, é, eu só podia ficar brincando com meus brinquedos, não podia brincar com ninguém. Aí, as únicas coisas que eu gostei é porque, é, às vezes eu ligava para algumas amigas, colocava meu celular aqui no meu quarto, ela pegava uma boneca, eu também pegava, a gente pegava a boneca e ficava brincando. Aí é isso. Você já voltou para a escola? Voltei. Como foi o seu primeiro dia? Foi bem legal, me deram desenhos, alguns me, quando eu cheguei me cumprimentaram com alegria, porque quando eu fazia aula online, eu ficava chorando assim, de joelhos, implorava pra minha mãe, assim, mãe, eu quero ir pra escola, eu não quero fazer aula online, é muito chato. Aí, ela me deu uma oportunidade e eu fui pra escola. O que você fazia na escola que não faz mais? Hum, eu não posso abraçar, que eu, que eu sinto muita saudade daquela brincadeira, que dava as mãos, ficava girando até cair. E a gente não podia cumprimentar, porque a gente só fazia assim e fazia também com tipo, as pernas. Quando já sabe como que é, cumprimentando com as pernas. Aí é só isso. O que você mais tem saudade de fazer? O que você fazia antes e agora não? Hum, de brincar com meus amigos porque faz é, ele vem no meu aniversário porque faz dois anos que eu não brinco não que ele não vem no meu aniversário por causa da covid né porque foi no aniversário de seis anos no aniversário de sete anos no de sete as únicas pessoas que vieram foi a minha irmã e meu cunhado Aí, não sei, só, só ficaram as pessoas que. os meus familiares. Minha mãe, meu irmão, meu pai, e eu. Era de unicórnio. Eu ficava todo bonitinho de unicórnio. Aí eu não podia brincar com eles. Aí, tipo, sair com meus primos. Ou pegar a minha. Boneca e brincar com minhas amigas e também a tipo, gente aí também elas via, virem aqui na minha casa não poder usar máscara porque é muito ruim, incomoda muito, ainda mais a máscara branca que, me, que pinica muito aqui em mim. Isso é isso. E a vacina? Você quer tomar logo? Sim! Porque quanto mais a gente for tomando, é mais essa covid vai embora. Tchau, tchau, covidinha. Isso é isso. Como você acha que vai ser o mundo quando acabar a pandemia do coronavírus? O mundo vai ser mais feliz. Aí as pessoas vão poder sair juntas, viajar juntas, fazer o um encontro juntos, abraçar umas as outras, é, tomar sorvete juntos. Vão poder. O mundo vai ser mais feliz assim. É, podem... Vão poder ir no aniversário dos outros. É, também vão. Poder sair. Não, só falei. Vão poder brincar juntos. Vão poder não vão poder usar máscaras yeah, e o mundo vai ser mais feliz, vai ser bem assim, mais feliz.